Olá, o projeto Biodiversidade Amazônica, Conhecimento Tradicional e Direito de Patente, Fatos e Contradições, tem como intuito principal analisar a atual estrutura de apropriação do conhecimento tradicional por intermédio do direito de patente. Mas o que são esses conhecimentos tradicionais? São eles saberes e práticas coletivas ou individuais de comunidades indígenas locais que estão para além das formas de conhecimento ocidental. Porém, Devido a suas grandes potencialidades, esses conhecimentos estão sendo alvo de patentes em todo o mundo. Assim, considerando os marcos regulatórios internacionais como o TRIPS e a Convenção da Diversidade Biológica, está essa hipótese inicial de que a legislação internacional sobre patentes e biodiversidade legitima o processo de apropriação do conhecimento tradicional. A fim de verificar essa hipótese, o projeto de pesquisa utiliza-se de uma metodologia empírico-qualitativa. Além se das regras de inferência de Liebstein e Gary King, somadas às referências teóricas de Zena Bankowski e Axel Honneth. Considerando essas questões metodológicas, o projeto trabalhou com três casos representativos do conhecimento tradicional, que são a Filomedusa Bicola, conhecida como Rancampo ou mais conhecida como Vacina do Sapo, a Bauine SP, tradicionalmente conhecida como Pata de Vaca, e o Complexo do curário, a partir dessas três manifestações de conhecimento tradicional, iniciou-se a coleta de dados no banco de dados da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o Patent School. Contudo, essa primeira coleta de dados apenas evidencia depósitos de patentes, passo inicial na busca pela proteção por intermédio do direito de patente, de forma que esses dados iniciais não eram suficientes para testar a hipótese de pesquisa. Dessa forma, instrumentalizou-se um método de refino dos dados a fim de encontrar 1. Um, a origem dos depósitos 2. qual era a área do conhecimento que esses depósitos estão relacionados e se o depósito obteve a concessão de patente ou não Assim, foram utilizados os bancos de dados do escritório de patentes estadunidense o escritório de patentes europeu e o Google Patent para se ampliar e refinar a pesquisa Após essa coleta e refinamento foram encontrados 47 depósitos de patentes, que se relacionavam ao conhecimento tradicional. Desses 47 depósitos analisados, averigou-se que 55,31% são de origem estadunidense, enquanto 2,12% são de origem brasileira. O que concerne ao campo de invenção, ou seja, sua área de conhecimento, constatou-se que 62,29% dos depósitos se relacionavam com a área da saúde um dos usos majoritários do conhecimento tradicional em suas comunidades locais. Por outro lado, de um total de 47 depósitos selecionados, foi possível examinar no que tange a concessão da patente apenas 44 depósitos, pois 3 dos 47 depósitos inicialmente encontrados não foram incluídos nessa área porque se tratavam de depósitos relacionados ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patente, sendo inviável analisar a concessão. Nesse caso, foi possível quantificar que 56,81% dos depósitos obtiveram a concessão da patente. A partir dos dados coletados, foi possível, portanto, se verificar a hipótese inicial, concluindo-se que os tratados internacionais não logram efeitos em regulamentar e proteger o conhecimento tradicional, restando legitimado o processo de apropriação desses conhecimentos por intermédio do direito de patente.